Iniciando a parte 1 da aula sobre processos que utilizam membranas, aqui farei uma introdução ao assunto e falarei sobre seletividade de membranas. Os processos com uso de membranas são específicos para produtos líquidos, mas, diferente da evaporação, as operações com membranas não utilizam calor e, por isso, podem ser feitas à temperatura ambiente, o que reduz muito os custos com energia, além de contribuir para a manutenção das propriedades dos alimentos ou do componente-alvo. Para que o processo inicie, é necessário que haja uma força motriz. E nesse vídeo falarei apenas das operações que utilizam a diferença de pressão como força motriz, porque na prática são as mais usadas quando se trata de processos de concentração ou purificação de alimentos. Falarei sobre microfiltração, ultrafiltração, nanofiltração e osmose inversa. A dinâmica de funcionamento entre as operações é semelhante. Aqui na figura 1, temos uma representação esquemática de um processo genérico de concentração ou separação por membranas. Esse é um processo tangencial, que é onde a corrente de alimentação escoa paralelamente à membrana e que é o método mais usado na indústria. A espécie que permeia através da membrana é chamada de permeado, enquanto a que fica retida é chamada de concentrado ou de retido. E qualquer uma das correntes pode ser a corrente de interesse. O sistema consiste em um conjunto de módulos de membranas, que é alimentado com uma suspensão ou com uma solução. A membrana, então, seleciona os componentes que serão concentrados e os que passarão, saindo junto com o permeado. No caso dessa demonstração, temos um módulo de membrana em espiral. A estruturação na forma de espiral obriga a solução a passar diversas vezes pela barreira seletiva, como se existissem membranas em série. Aqui, o componente permeável é representado pelas setas azuis, enquanto as setas roxas representam o concentrado. Por serem processos que não fazem uso de altas temperaturas e por exigirem mão de obra qualificada, acabam sendo recomendados para obtenção de produtos de alto valor agregado. Além disso, são opções para produtos ou componentes sensíveis à temperatura, pH, agitação, dentre outras alterações no meio que possam danificar ou deteriorar o produto. Como os processos utilizam membranas, eles podem se enquadrar também como processos de filtração. Então, além de concentrar soluções, podem ser usados para separar componentes específicos. Essa separação é função da seletividade da membrana. Aqui na figura 3, temos os quatro processos já mencionados, em ordem crescente de aumento de seletividade, e que se relaciona com o aumento da pressão necessária para funcionamento de cada processo. Cada membrana possui características específicas que permitem a permeação de diferentes espécies. E isso ocorre devido à seletividade da membrana usada e que caracteriza cada método. Existem diferentes formas de estimar a seletividade de uma membrana, mas para membranas que utilizam gradiente de pressão como força motriz, a seletividade pode ser medida através do coeficiente de rejeição, aqui na equação especificada pela letra R. A equação mostra a relação entre a concentração do componente no início e após a permeação. Esse número 1 aqui da equação é equivalente à razão entre a concentração na alimentação dividido pela própria concentração da alimentação, que é o denominador comum da equação, Ca. Então, quanto maior a concentração do componente no permeado, maior será esse segundo termo da equação, e por isso, menor será o coeficiente de rejeição. Ou seja, quanto maior o coeficiente de rejeição, significa que mais eficiente será a separação. E aqui finalizamos o vídeo.